Bem-vindos, ao da Guilherme. Galera, nesse vídeo a gente vai conferir os melhores momentos das lives mais recentes aqui no canal e para isso a gente vai conferir aqui uma compilação que o Jazz do canal Indie Scale preparou aqui pra gente então vão curtir esses melhores momentos, valeu demais Jazz, por preparar esse vídeo e quem quiser conferir o canal do Jazz, o canal Indie Scale, a gente deixou o link aqui na descrição Vamos lá conferir esse vídeo então, galera. Beleza, em melhores momentos das lives do canal Bulldog Nerd. Ah, vou começar com Crash já, né? Já sei que renderam as lives de Crash. Aí. Começou, começaram assim. Ai, Vermes! Tu falou Altairis! E depois violência e outro verme. Falar em Jazz e o Jazz escreveu. acho que ele escreveu antes da corrida. Ele botou o meu carro e o carro do Alto Qual o mais divônico? Eu não vi o carro da galera ali Eu tenho emoções, sério Esse pódio olha, foi assim, Lidia. caraca, olha os carros divônicos de vocês Ai, que carros... é tão ridículo, tudo bem que era um carro top né? O, o carro. Jesse e o Altaírez como uma deusa <risos> E o carro humildão da Gabi Olha que sacanagem, galera, no final Que verme Sacanagem, Sport, que verme Aí Crash é coisa eu... linda de Deus, né? Olha ah, ah, ah, o outro verme. Falar em verme. Olha o outro verme. eu fiquei em primeiro ainda. <risos> <Caraca>. <risos> Agora o Jesse deu uma espirrada de leve. Jazzy, fica aí com esses quatro centésimos pra ti. A minha mãozinha. A minha mãozinha <risos> dá um tchau pra ti aqui, ó. Toma, Como <risos> A gente é malvado <risos> nas lives de Crash. <risos> é. Aí, a Jazzy. Tchauzinho bem, bem do lado do Jazzy. Aí o Jesse tá ficando com raiva. O Jazz acontece, <risos> né, Jesse! Acontece, né, Jazz? Quatro centésimos atrás, é isso aí mesmo. Que absurdo. Como a gente provoca que a galera, meu Deus? Entra pra aquela seita, aceita que dói menos. <risos> <risos> uhum. A piada é de difícil. tiozão. <risos> o Jesse não oitavo em oitavo e cheguei em segundo, nossa. Uhum. É. Segundo é o primeiro dos que perderam, vamos <risos> lá. <Meu Deus. risos> eu pisei no jazz. Tocando tudo, eu sou blindado por Deus. Não, blindado. eu disse só eu sou blindado. Blindado por Jesus por e pelas Jesus. trombetas de Jericó. <risos> Principalmente <risos> pelas trombetas. <risos> é, Gente, quanta bobagem. É que eu sou uma <risos> pessoa de Com recursos cognitivos. <risos> Ao ponto de, em situações mais sérias eu consigo ficar mais sério, em situações mais zoeiras eu consigo ficar zoeira. Deus que que é né? ridícula! <risos> Meu falsa. Deus, que absurdo! Falsa! Que absurdo! É o que seria transitividade Meu Deus. situacional. Meu, não. A... Isso é normal de qualquer pessoa. A pessoal... Tu vai sair dançando funk na igreja? Depende. Metes olhos para a penitência, é para é o papo chorado. É Seu é né? funk de Jesus. Olha a a paróquia é para dançar o funk. Uh -huh. Espera aí, ó. Primeiro o Jess ficou um segundo ah, ah, atrás, hein? Jazz de novo Tatá se complicou com o papo papula, hein? Né? Chora! Tatá tá ficou lá atrás tem, É uma provocação! Seu verme Caraca, deu tudo errado <risos> nessa corrida aqui Olha lá, olha lá quem é o culpado, ó. olha lá! É aquele mesmo que eu vou matar É o mestre Altaíris? Ó. O próprio! Olha. olha que verme, olha aí! Tô sendo bomba que eu sei! Olha o cara do <risos> uma... Já era jazz e querido. Você sabe quando a gente chama vocês de essa vermes nojentos e é com a morna? Né? Né? É o verme eu do quero coração. Saber. Eu <risos> quero saber. Louca Aí eu enchi os lugares das pontas com o jornal. Meu... Ah, a carabina! <risos> nossa, a polícia parou. O é que consegue? O olho com a carabina não. na moto. <risos> E aí, a polícia pediu os documentos da moto e a minha habilitação. <risos> Só que um os policiais queria ver o violão! Nossa, ele botou numa caixa de violão a carabina. É, desculpa que eu tô rindo, mas é, é que tu tá em casa falando com a gente. Então eu tô rindo porque pode. Sim, ah, o o Xvideos já tá, assim, no limite de um banho, ali, ó. Já vou avisando pro rapazinho dos Xvideos que aqui, assim, a gente não gostou, é bã. É, democrata. Eu é um coloquei naquele site que já. Se for os vídeos do Bulldog Nerd, ajuda na divulgação. Só coloca o link pra se inscrever, hein, galera. É, já chama a galera toda aí. A pra galera botando as lives no Xvideos. A vendo essa live pelo Xvideos, ó. Não deixem de se inscrever no YouTube também. É o sininho. Eu falo Sem o limite, sério, é o mandando banir o cara a... e ele tendo pra se inscrever. Né? Passou o Jazz. E o Jazz, o Jazz chorão que eu vou chamar ele assim. Ele botou 100 itens, Lorenzo perde. Jazz, meu querido. Chala mais. <risos> <risos> vou... Aliás, chupa, Bruno! Porque o Bruno disse: ai, tem que começar em primeiro. E vamos ver quando é que <risos> é da live. Acabei primeiro. Olha a mágoa <risos> da Você pessoa. Eu tá, né? tava um pouquinho estressada, talvez. É isso, eu toquei em mim mesmo. <risos> <risos> Nossa, quem tá roubando é o Alô. Jesus. Meu Deus. Desi disse, estou querendo comprar o Need for Speed Heat, Hit, ainda não vendi meu fígado. Caraca, Olha que... aí, Tofa, é outro que não lembra também, o que é isso? Não <risos> sei. <risos> eu sou pior que eu, louco, vai não logo. Não tava acelerando. Meu aqui, Deus, eu me não nem como é que eu acelerava. Eu não sei, caraca. Ó, oh, eu... nem sei o que eu diria, até me perdi aqui. Eu sou a lenda do bagulho que não sei o <risos> que é. O Elton voltou para é ignorar. Não, o não tá chegando aqui a mensagem. Tá todo mundo reclamando que a Gabi tá ignorando, eu não tô ignorando geral. Tava tá mas... ignorando vocês. Tá ignorando. Vocês querem live você. com ou sem a Gabi? Coloque a hashtag aí. Ah, que horror! Gabi ou não. sem não tem que ter nenhuma. Cadê com a hashtag palhaçada aí. Luísa, é, que eles averiguam. foram. A última live de Free Fire flopou. Luiz, a última live de Free Fire. Agora me enervei me A última live de Free Fire, o Luiz pediu Free Fire durante dois meses. Vou contar essa história aqui, galera. Essa Todos raiva. Vídeos, o Cadê Free Fire? Cadê essa mágoa guardada. Aí chegou na live de Free Fire ele. Ah, eu vou sair da live que eu vou jogar com meus primos ah, pior, agora. Ah, eu lembro. É que é é é. tem mas tudo ó, bem. O Dudu não entrou, a gente deu play, galera. É isso ah, isso aí. É isso aí. E se é demorar é na próxima, da né, pra Nós Não somos dois é monstros. Meu Deus, que monstros. <risos> não A provas, verdade. sair mais ainda... Nosso querido é Dudu. Começou, ó. Quem é o velho? O Dudu botou hashtag sem gabi. Que elas as hashtags aí, galera. Sério, que eram hashtags na no meu coração. Aquela crack. Cara, sério que eu, a que meu só ganha por causa dos itens, né? E o ele não ganhava. Lolo, ridículo. Ah, ah a... trocau... o que entrou. Eu é. entro no armário. Uh! É assim, quero ver, Entrar no armário é fácil, lembrando, quero ver sair do armário. Lembrando que o Wallace é o taradão do armário, né? É. Só pra lembrar. Vai entrar no armário qualquer um. Desculpa entra, aí, Oli. É, é e eu é eu que Axi Joga disse mas só se for uma festa do cabide lá dentro. <risos> <risos> Nossa, <risos> a galera se empolga. Cabi. É, o cabidão. O cabidão. <risos> cabidão. O Todo mundo já entrou no armário nesse chat. Todo mundo, geral, já entrou. <risos> Aliás, o Nerdplay Play não entrou, o Wellington não entrou. É, botar, já vamos botar essa bota galera toda aí no armário. Já bota todo mundo no armário. um roleplay que rola aí com... Não é um RPG da mente do Danny, <risos> né? Exato. Bá, Gente, medo, medo, tá frente, pra quem não sabe, medo. Assim, vou dar a desculpa, a desculpia do Jazz. Dá uma rilada nele. Se não tivesse <risos> os itens... <risos> Se fosse só na habilidade, eu ganhava do Jazz. Vou usar esse Miguel ah, que ele, ele usa. ele vem com esses papo aí também. Sim, ele vem com ele esse papinho, Ele só me passou, porque ele tocou um item em mim, só lembrando. É. O Danny botou, falou, galera, eu vou jogar joguinhos. Beleza. Ah, joguinhos são melhores do que assistir ah, a live, beleza, galera? O Danny tá no seu direito de jogar joguinhos. Não, direito de né? coisa nenhuma. Aqui é, é, é Império. Aqui é o Império. Papatini. Aqui é o Papatini, saiu, morreu. É saiu o Papatini. É, inclusive o Fernandinho e Luiz já tá na minha lista aí. Já levaram a não, não vou botar jogo nenhum de Free Fire. Luiz, de Free Fire. O Luiz Fire. botou muitas caras chorando e ao mesmo tempo. Enquanto a Gabi falava isso. Ai, ele tá, ele tá, ele tá, o Luiz estava tá tá, tá, na live. Né? Ele botou, vocês trazem um jogo, jogo de não sei quantos anos atrás e não trazem Free Fire. Ai, sério que ele tá na live, desculpa, Luiz. Não, desculpa, ou tipo, seja, falando mal, sério Falando certo. mal da inscrito que alguém que estava falando pelas costas. O <risos> é um ser humano, porque o Luiz é o um ser humano, galera. Ah, é um ser humano muito parecido. Eles... Um fechou pelo arco. Caraca, com... o Bruno hackeou o bagulho. Ele tipo a espelhou a, a é tela do celular e dividiu, splitou a tela. Pegou a chupa! Ah, ah. <risos> a exata de bruxa. É Errou! Era o sacaninha do Tatá. <risos> eu feliz pacas, porque a Gabi voltou. Aí, ó. Mas olha só, só pra deixar claro, eu nunca saí das lives. Ah, pior, ó, se revoltou. Ela abandona, abandonou. abandona. Chiu, abandona, chiu. Opa, Duduzinho, vai onde? A cara de brava. <risos> Sextas, oito e meia, eu tô sempre. Só nessa semana eu, te, eu expliquei para vocês, eu tive uma infecção na bexiga e por isso que não participei. E na, e na terça? Eu fui na emergência. E na quarta e na <risos> quinta. E na terça eu participei, louco! E na de terça mais tarde? Ah, na de não, quarta. eu tava preparando o vídeo. E na quinta mais tarde eu vai participar. Eu tava preparando Galera, um tubilhão de vídeos. Pra Gabi vocês. vai participar na live de hoje mais tarde, sim ou não? Não, porque eu tenho que preparar <risos> os séries do mês. Uhum. Vocês querem séries do mês? Pode tá no pilha! Ou a Gabi na live das ondas? Não, manda aí. Quem respondam, tá na live preferir. Respondam aí embaixo, preferem não, pá, Que ela chega. vá trabalhar no vídeo de séries ou que ela participe da live de mais tarde? Tá, e quem não faz parte do canal e não tá na live prefere o vídeo de séries não, e eu aí? Eu fiz a pergunta pra galera quero... aí. E a Mariazinha? E a Mariazinha? Da caravana de Santo André. Ah, ela vai criar um escrito uhum. Mariazinha da caravana de Santo André. Ela vai criar um, ah, um fake. Mariazinha da caravana de Santo André, ela prefere o <risos> vídeo de séries. Hein? O Nene botou, eu prefiro o vídeo, assim podemos ter um momento só com o Lolo. Mas, ah, não! <risos> não precisa me humilhar. Eu tô dormindo, adiantar o meu presente de Natal que o Lolo vai me dar, né? Nossa! Meu Deus! Deus. No... Opa, Thaíri! Eu gosto que esses dias na live eu disse, sabe que nesse Natal eu nem tô muito por presente? Já mudei de ideia. Porque é. aqui oh. a coisa é assim, já mudei de ideia. Agora eu quero... <risos> quem tá na, <risos> na minha frente. Olha essas ah, viagens, tá, eu não tá, lembro tá, que essas viagens o acontecem. O Dudu disse, ah tá. E o Luiz disse, minhas provas começam segunda já. Ô Luiz, estuda bastante, hein? Ah, o Verme, que é o bote. E o Fê ah, Maia de... botou, mas seus links é só pra PC, pô. Não, tem coisa pra Play 4, né? Não, louco. Lá, Xbox, Os lá. novos links <risos> no último post tem pra console também. Ah, que, a que, a que Gato isso, tá uma pistola né? Eu tava em primeiro. aí ah, eu sei vou... mandando eu grosseria pra todo mundo. De... Beleza, Beleza, João. Nene botou, gente, eu gosto da mesma coisa que o Loló. Eu brinco, mas é só uma brincadeira. Ah, não Ele sei. Gosta como da... é que eu vou saber? Como é que o Nene vai saber exatamente o <risos> que, que eu gosto agora? E o Nene botou Lolo fazendo live sem a Gabi. E a Louça pegando, né? Desculpa, Meu... mais forte do que eu. Eu não sei se eu devo rir disso ou não, mas eu sei. Esse es... rir dente. Essa é a né? explicação dessa piada uhum. do Nene, então. Mas pra quem não sabe, fica estranho. E o Clayton botou. No ano. Femaia, posso chamar também? Tradicional, tá João, bandicoot. Calma. <risos> eu que que é ah, é mundo... era era quadrado, todo mundo. Nossa, ela expulsou todo mundo do lobby. Expulsou todo mundo, eu acho. Nossa. Eu Calma. Deixa <risos> eu ver. Acho que eu fiz bobagem. Meu Deus. Meu Deus. <risos> ela quicou todo mundo. E o Luiz botou ah, você gosta de surra. Acontece Xandanga, que né, lógico. é É, quem sabe eu tenho um Lugulu, -lugu, quem sabe. É, né, quem nossa. Que isso? O Nene botou: Lolo gosta de surra de belada. <risos> nossa. Olha pra onde você vai, vai o estreito <risos> quem gosta. É. Cuidado com meu pai. Oh. É. O Luiz voltou misericórdia, Gabi Que coisa feia você falar que tem um lugulugo. logo. Que absurdo Nossa, Se a pessoa quiser ter um lugulugo, logo, não quiser, é de cada um né? É de cada um o importante é ser feliz o Ollie disse como é que é? A Gabi tem um cinto de logo <risos> Deus, é, tá o pior. outro vai não cinto. É tudo, um cinto outra coisa e eu sei que o Wally pensou eu, alguns talvez não tenham entendido nessa live, que é melhor assim <risos> que é absurdo é gente assim. para o bem estar de todos é melhor assim meu Deus que papo é esse para uma é live chocada não, quando... não Ollie, se não Wally, mídia física e o Jazz botou Lolo, tá pulando as pistas, Oxi! Bota do castelo! O, o Jazz eu sei porque ele quer que eu coloque na do castelo, ele treinou durante cinco dias direto, ele não comia, não tomava nada, ficou em jejum. É. Ele dormia direito, só treinando na pista Ouvi do castelo. Vou falar também. O então, que, que né, nós dois gente tomamos gente esse dia, Ele Tá soltando patada e coisa pra Maluco! Olha o e Jazz ali, é, ó. É, o verme do Jazz de novo! <risos> <risos> Oi, todo mundo ali, ah, ó. Vou esperar o Jazz passar. O Nene disse: achei que alguém tinha falado de magrinha aí, kakaká, por isso falei. Não, o Oli falou. Caraca. Falou olha... no comentário que eu tive que bloquear o final. <risos> Foi censurado o comentário. Apenas, né? O Oli é sempre é censurado. Né? Ah, não faça isso com um o Lolozinho. Ó, oh, Femaia, Femaia! Nossa, nessa live aí todo mundo tocou oh, bomba em mim. Joga bomba, joga bomba. Foi ele mesmo. Ah, mas no Femaya eu não jogo. Ah, ah, é. Só para. Só Porque o Jazz fica dizendo que o Femaya é o favorito do Lolo. Até Favoritos, é esse, né, amores? Assim, é. Prioridades, é esse, né, amores? E o Luiz é. disse: ah, é mesmo. A Gabi tem um lugulugo de brinquedo. Olha é. a é. é. imaginação. Meu Deus. A live de vai para esses assuntos. <risos> Medo, né? Medo! Ah, Luigi's Mansion 3 agora, né? Ai, que jogo lindo! Nossa, que jogo maravilhoso, galera! Muito bom! Ah, hum. as competições! <risos> é. Aí. Meu Deus! É, muito bom essa competição! Eu já fico triste só de lembrar! <risos> A Gabi é o, o, Ai, o tá azulzinho bom. ali, né? Raiba! Opa! Uhum! <risos> A Gabi oh, ficava nervosa nesse negócio. Gabi, Nossa, é, que jogo ridículo a gente tá em paz. Mas olha como tu ah, me empurrou. Ah, Safado me empurrou. Vamos, ah, <risos> jogo. Ui, uh, ah, só que vem tiver. verme, só vem. Tipo, a <risos> estrela foi em cima dela. Olha um ali. Um papelão o <risos> jogo, né? A Gabi não fez nada pra <risos> conquistar essa estrela aí. Ali, vai explodir. <risos> Quase. Bah. Esse aqui é jogo tenso, parece Vai, bobo, né? mas é muito tenso, sério. Vai. Porque Olha o ali. controle não é muito exato, né? Sério. Ele... Ah. <risos> um apertinho? Tá, né? Nossa, Vai. ela tá ganhando aí nesse final. Ah, certeza que eu vou perder. <risos> Ai, sai de perto de mim, Stalker! Fale atenção tensão do negócio. Sobe aí! <gasps> Sobe aí agora! Ah, que tristeza. <risos> a cara de tristeza da Gabi é ali. É muito apelão, né? Esse que é o problema, é que tu... Tô... É um verme apelão. A água tá boa né, nessa gente. piscina. Meu Deus do céu, pra que é isso? Nossa, e olha esse Nossa, final. Aí cai e tudo. mesmo assim... Não! Eu me bati, galera, eu me bati. Mas acho que mesmo assim eu perco. Nossa, a Gabi perdia direto esse negócio. Não, de novo não! Ai, não, não! Não, não! não, se não. Sério, o chega a ficar emotivo isso? até agora. Por que que eu fiz isso? Nossa, eu Gabi bom, perde, né, galera. Eu vou ficar bem de man... ah, na deu. mãe aqui no cantinho, só girando, a, a dança da vitória. Ai, que raiva! Ai, Ai. Aqui, galera, desculpa que aí. Que raiva! E, eu, Nossa, tenho... eu nunca eu conseguia ganhar esses game plays, hein. é mais forte do que eu, galera. Eu tento perder, mas... né. Então dá, o espírito da Vitória e me acompanha, é, Olha daí. a cara da Gabi. Já era, já <risos> tá te perdendo. Te gasta, te gasta com esse monte de porcaria Eu aí. podia ficar parado, né, galera? O que vocês acham aí no final eu pegava e... Eu pegava sempre explodia no cara cara final, então ele não precisava nem se gastar muito. Na hora que o ela pior se é que é esse multiplayer assim... é simplesinho do Luiz Só mesmo, mas bem. é muito divertido. Eu questão, ah, eu sou né? Rosa, né? Eu, é. eu sou o Guid, na real. Sério, que tristeza. Olha isso, que verme. Eu nem sei se nesse tempo aí é bom pegar... Muito estrela. Era bom deixar pro final, Porque sabe? Porque a bomba vermelha fica perseguindo quem tá ah, com mais, né? É. tá ali velho. Vai <risos> tentando atrair a bomba. A Gabi tá parada. Sim. Ela prefere ficar parada. Ah, só vem. Só vem! Só vem. Ai, não! Fui ah, <risos> tentar pegar e ah, tomei não. bomba. Bora lá. Pra que, que é, eu entrei, que nem adianta ele me perseguir com a estrelinha? Olha como a bomba persegue Eu nem vou me gastar ah! <risos> Ela foi direto eu na bomba Eu me gastar mais no começo Porque depois é uma tristeza só Sai fora, ah, seu bem olha aí o que que é fez. Ah, sim, <risos> monte bomba ah, é é muito bom, ali Olha, ele caiu, nada Eu também, na eu fico tão aí, tensa eu com eu vontade de, porra, de porra, ganhar dele que daí eu também morria Deus, Eu consegui aproveitar Meu Deus, ele ganhou Ela, ela morre morreu. Tudo. Ai, sério, eu sinto muito ódio no meu coração <risos> Nossa, só vem a estrelinha Só vem a estrelinha A ah, estrelinha Ai, não <risos> Fui atropelar ela antes de pegar não, as coisas Não, não Olha não, o desespero não, da pessoa não, vindo não. ali, ó não, não, Meu nossa, Deus Sério me né? me... <risos> E ainda tô ganhando ali não, não, <risos> <risos> Faltando 10 segundos Sério nada Ai, isso era bem estressante nada, Sério, essa ah, competição cara. é muito boa. Aaaah! <risos> 72x4! Gar... Cara da Gabi. Ah, olha ele. Tem ah, um tato pegando um esquema aqui. <risos> ah, e olha o nome aí, do último inscrito, Lucifer Morningstar. Ah. A galera os nomes. É só que a Gabi ficou na frente. Ficou no trajeto da bomba. É, agora ainda... Olha aí, as duas vão em mim, Teve uma que eu ganhei, sabe que foi essa? Ei, olha, uma. a Gabi acho que ganhou uma, né? Das eu ganhei 20... uma das milhares que a gente jogou. Tá <risos> ah, eu, eu também acho que não foi essa que eu ganhei, na, não. A Gabi tá se guardando pro grande, pro gran finale. Olha lá. Olha ela com a cautela da vida, Olá, né? Que... Ah! isso aqui. Não! <risos> os gritos, gente. Eu sei que é horrível. Só vem <risos> ah, é tá Olha, Olha a, a cara, cara de, de fúria. a mesma estrelinha duas vezes. Sai da... da sai área. de perto de mim! <risos> <Ela> <risos> se matando. Eu tá fugir e ele Ai, batia nas bombas. Só vai, só vai <risos> na bomba, só vai na bomba. Caraca, velho. Ai, é quase. Vai, bomba, vai na Gabi, bomba. 10 segundos. Ah, ela tá, tá com possível. mais, né? Caraca, <risos> <Vai que risos> Caraca! Ai, eu Caio! perdi de última hora, Caraca! essa foi a pior de todas, essa foi a pior, Caraca! Essa, Caraca! Foi a pior. essa foi Caraca! a pior de todas, né? essa foi a pior de todas, isso não é possível, Nossa, tá, vamos lá então, ah. era o duelo era coisa séria nesse jogo não, aí. seríssima, ah, me ajuda aí, me joga aí pras moedas, hum. <risos> olha que debochado, <risos> bomba vai na Gabi, ela não pegou nada até agora. Ai, Olha isso, ele saindo, explodir que verme também! É até, é melhor, até mas... fica aí fora. A cara de desolação é a melhor da Gabi. Ai. Sai fora! E o raio de explosão sério. desse diacho é grande, meu. É grande, é bem grande. Olha ali. Não, e tem as não, bombas. Não, não. Olha isso, que safado! É e que tem é as bombas indico, fixas né? e aquelas que se movem, as sério. teleguiadas, né? As teleguiadas hum, são Tipo, muito ódio. Sai fora. Olha ali. Uh, ah, ela ah, pegou a estrelinha. Vem, né? Olha Ai, a fúria. Inferno, esse a fúria de 20 partidas <risos> que eu levei isso daí. Com essa estrelinha aí, ele não, não fica derrapando tanto. Vou esperar a gata se explodir aí. Acho mais da hora. Ah! Olha, <risos> <risos> oh, bem da hora. Coitada, Sério, era só uma coitada. Eu ódio dessa bomba vermelha <risos> maldita. Ela quer precisão <risos> em cima da Gabi. Nossa, olha que Cai. sacanagem essas bombas. Sai fora! <risos> ah, não! Solvei. <risos> Caraca, nem um minuto não é possível. Olha só a angústia de quem tá ganhando, que ótimo, quer que acabe que logo. Que ótimo, né? Que ótimo! É da... Olha lá, não, ela, ela até, até tá fora. É que acontece. Ah, não acredito. Uh, uh, uh, calma, calma, que tem uma bomba ali, calma. <risos> que que diabo, sai fora! A galera só fica eu parada, passando, eu só que... quero ver. Tem que contar com a sorte a garra vai não, se não, explodir. Não. Não. Não. Meu Deus, não. <risos> tá no 3 existe. segundos. Isso aí nem não, existe, mano. né? Não. Não, isso aí nem não, existe, não vocês viram, é né? Isso que... aí errado, né? Isso aí nas leis de Deus, isso é aí é, é errado. É Meu Deus, não. obrigado, senhora. Obrigado. Eu fico nervosa com a porca <risos> dessa boca boa vermelha. Olha não. a fúria. Olha a fúria Sério. dela. <risos> Agora ela se atirou pro meio. Nossa. Foi um como. <risos> ah, isso aqui. Olha só, tá indo atrás de mim. É que Ei, a bomba tô... é detectora de vermes É, eu tô com a bomba, vai atrás de mim É, detectora de vermes mesmo Ela já tá sem Oi, paciência Nossa, já tava não, não assim, é a, a puta Eu o que, tipo, piscina assim, é agora é, Vai lá, vai lá, vai atrás da Gabi Vai atrás da Gabi Vai <risos> lá Vai atrás da Gabi hum. ah, vai saco ver, Que saco é bom essas essa bombas bomba ah, Fica a bem a Gap... pertinho de ti a tá na Olha a frente. concentração aí. dela pra ganhar Ai, não! nem minha bala, nem minha bala. Ele tava assim, nem ó. Meia nem bala com a cara bufando. A bomba vermelha aí, bem atrás de ti mesmo. Ainda atrás de ti agora. Ai. Sério, eu tava chateado. Ah, Olha lá. Sério, é muito bom arremessar a pessoa contra a bomba. É, só então tá. <risos> Fúria. Ah, então tá, da como, da como se fosse fazer alguma coisa, né? Ah, então tá, então tu vai ver só. Ah, olha só, Pode ela parada mesmo, amor, bem pertinho. Que sacanagem! Olha, <risos> ela rapou uh -huh. tudo. isso? Só vem, verme, só vem. Ele, tá Ele bem tava bem em zero, aí. nem precisava, né? É só a raiva mesmo. Tá, vou deixar cair o bagulho. Vai sair fora, tá. para de me empurrar. <risos> ela preocupada. Eu já ia avisando, né? Ai, me Empurra em pra tudo. Caraca, amor! Fala ai. muito! Fala muito! Eu, ela, do limite, essa da... aí é que ela ganha, né? Eu Cai acho que. Vai é. cair alguma coisa em cima da Gabi. Ali. Não acredito que não vai cair nada em cima da Gabi. Vai cair sim. Ai que ódio, fala, essas bombas. Olha tudo tá tentando vai, me empurrar lá. Seu verme tá tentando Caraca, me empurrar. Caraca, vai, vai, vai explodir! Ah, uh! chupa, <risos> chupa! Finalmente! Olha ali, soltou toda a raiva! Chupa, chupa, chupa, chupa. <risos> soltou a raiva <risos> toda! <risos> Sério? Esse verme perdeu a primeira! Nossa, já não, podia... é perfect, então, já não é mais perfect! Soltou a raiva a toda! toda. É um dragão? Sai fora! Ah, essa aí eu já sei que eu perdi, que porque eu só ganhei uma, mano. então eu já tá... posso ficar de sangue doce aqui assistindo. Eita, minha, <risos> vou pegar os da Gabi. Não! Vai. <risos> vou pegar os da Gabi. Olha a preocupação ter... dela. <risos> Nossa, que brisa! <risos> não, sai fora! Olha as bombas. <risos> <cerca>. <risos> Nossa, peguei tudo. Ah, mas assistindo a vez que eu rateava, hoje, é, eu é. ficava sem ação quando chegava a lua vermelha. Caraca, ela vai. Olha o nervosismo dela. Ai, tá. Caraca, Ai. o bagulho é difícil. <risos> <risos> ah, pá! Mas eu sabia que é uh, o <risos> agora. <embora. risos> Sério, ridículo. <risos> Caraca, podia acabar agora, né? Não, não sei nada de acabar ah, por que que veio pra mim, ó? Vou chamar pra Gabi, ó, a direção da Gabi. <risos> Ela no meio das bombas 54, ali, ó. O <risos> que, que é isso? Sim, tu pegou minhas moedas, né? Deixa lá, explodiu ainda. É, sem nada no Eu bolso, não sei, não. explodindo. <risos> ah, não. ah, caiu uma bem em cima Ai, socorro, de mim. Socorro, pera, socorro! Olha <risos> ah, lá. <risos> Agora podia acabar toda! Caraca, <risos> ah, que velho. Tô lá rapando e, tudo. Viu, viu, e aí era só ter calma, na real. <risos> é só manter... A risada. Ele não volta. Ah, Ai, ele lá, que meu... apertar pra voltar, Não Eu louco. apertei, não voltava. Caralho, Ele é uma livre. Tô rindo Boa, daqui a porra. pouco chorar. Não, tu tinha que apertar o botão. Não, só verme. Uhuhuhu! Uh <risos> que que tu... Ah, não, não! Nããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã <risos> <risos> <risos> é <xingargonha. risos> <Na terra. risos> Sério, no final. vocês moça, você que, é que eu quase caminhar. ganhei várias. Né? <risos> Caraca, eu tava que passando mal ali. De Deus. Eu Sério? tava passando... Nossa, de Apex, Apex, né? Caraca, como a gente fala a bobagem nessas lives, meu Deus do céu. Tá na moda aí essas é. palavras de ser barbearia focada em homem e... Vai ali, massageando tá a barba sim. e passa... <risos> barba. Ah, não <risos> tem nada a aí, não. É. Sim, tem... Lali, lali, lali. O Lolo tá até deixando a barba crescer só pra ganhar massagem Nossa, vocês estão vendo, né? Nossa, eu vou pra ganhar a massagem da barba, vocês veem Ah, né, o Lolo tá, é. tá deixando crescer só pro homem fazer ah, assim, né? Essa tá é nada. Verídico, né ah, essa é verídica, né, galera O Lolo, o Lolo, é Lolo quer Lolo essa massagem assim, que eu é. sei Não tem, ó, não tem nem barba Isso aí já cai por... difamação Ainda bem que o Oli não tá aqui Quando a Gabi falou vivara Por quê? porque vi <risos> ah, nossa, a soja, é. é pra sódio É pra sódio A mente da Gabi não vai até o estádio Agora gente, pra soja. depois de ver o Euphorio Eu vi vara mesmo E quanta tá vara É nossa, nossa. o quê? Depois Meu de Deus ver o ah, juro, era lugo, lugo por tudo que lugar, assim. Ó. Eu não tô é. sabendo disso Eu tô sabendo disso agora pois na saiba Que passei o um dia vendo varas <risos> Nossa, nossa. Que, é isso? que que é isso galera é Saiba <risos> disso, que passei o um dia vendo lugo ali. Então tá, depois o Bruno diz que que a, não sabe por que, que a Gabi não tá na live Agora eu descubro Pode fazer a montagem é, Pode fazer Tudo bem E o Jazz disse o Lorenzo for fazer a barba E o Denen aparecer no local Ele faz serviço completo Tipo A Gabizinha é um... Que perigo esse bumbum treloso! <risos> esse é o <risos> Denene! aí ó Eu nem pra falar que na live, galera. Aqui, agora. imagina que o Denene fazendo barba, cabelo e bigode do Lolo. Não, é. oh, <risos> História absurdo. não tem história? É ruim? Ok, Gabizinha. Eu em algum momento disse Meu Deus isso. Deus, louco, que tá... é. louco, tu é louco. É. Agora tá eu não disse louca, nem no momento. Cogumelo. Eu só disse que tem lugo-lugo pra tudo que é lado, mas tem história e tem uma história muito boa. Tem enquadramentos de câmera, excelentes. excelente. Eu Nossos enquadramentos e. <risos> <risos> <tô muito> <risos> <risos> <risos> o corpo da Gabi também. A Gabi. Olha, às vezes a Gabi parece que tá, tá com o demo dentro dela. Tem que pessoa exercizar a Gabi. Né? <risos> a Gabi é <exora risos> ali, H. E de Apex era isso, a gente é. só falou é. bobagem, né? Meu Deus. O Dudu disse, eu tô tentando fazer uma pesquisa aqui, mas não não tem como não concentrar. tá concentrar. Sério, mas assiste, assiste. Não, sério, Euforia, eu não tô desmerecendo a série pela quantidade de grupos, pelo acelou. contrário. Eu acho que e o papo continua difícil. no outro mas jogo, né? É uma... É uma... Outro dia, outro é negócio segue, é bobagem. Mas é uma série que mostra o Lugo, Lugo de uma forma meio real. <risos> <risos> Meu Deus, não. tá errado! Tá é. é tudo errado não, não, calma, isso. Calma. <risos> Chega desse assunto! coloco real. Não sei. Mostra de uma maneira real, ré, quase melancólica, as assim. cenas não são todas ah, como é que seria um logo melancólico? os papo de logo, é logo melancólico. O nenhum nosso grupo é aberto, é só entrar, né? não, não Ui. É, é só Ai, entrar. Ui. Nem sei o que eu fiz aqui. Só não chega não, mas... por trás, né? Ai, não, mas aí se eu chegar por trás, eu vou chegar com a 12. Ah, ah. Vai adorar, vai, e o Lolo vai adorar. Vai chegar com a pistolinha. Lolo, Gabi, tá Ele já tá acostumado. Não, é, porque... não, é, não é, é, é Que papo oh, é esse, eu né? Eu Eu falei, eu tô do ovo, Caraca! Que é absurdo. Ó, o Jesse disse, eu tô besta aqui, depois que eu descobri. E o Jazz disse, tá tendo um boato que o Lorenzo e a Gabi tem um filho e é um inscrito no canal que faz edição de vídeos, o aclamado Jaziel Por isso, o Jazz, faz edição de vídeo, trabalho escravo do filho. Conte minha mente, fonte vozes na minha cabeça. É um pouco pensar que carreguei neste evento e por 12 meses. Do... Doze meses <risos> Caraca, doze meses Você Sabe aquele filho preguiçoso? Tá é, eu, eu carreguei neste ventre por 9 meses O Júlio Meu Deus, por bah. 12! Socorro so Todo né? mundo louco nessas Tio lives de... é, Não tem um normal Lorenzo, você deixaria a Gabi participar do BBB? Deixaria. Primeiro que não existe deixar, né? Se eu quiser, eu vou. Porém, <risos> porém, deixaria, a Lolo? Certeza, né? Certeza. Porque ah, aqui, confiança, entendeu? Confiança. Né? A Gabi ia ser eliminada na primeira semana, mas eu não ia fazer bonito. Durante a única semana, ela faria bonito. Ah, o Gabi pra... um suco! <risos> Você Sérgio não dizendo que eu ia ser a primeira eliminada? Seria ele tá me chamando de embuste de Chernobyl ele tá me chamando de... O dia de 12 certo. meses e eu sou... eu sou tão demente assim No caso demente sou eu que falei que uma gestação dura 12 meses Nossa, é, é tudo louco é. é tudo louco, é umas, é, umas é, conversas é. paralelas que, que se juntam aqui, ó. Olha o Wally só, encaixa atrás dele o, aí, Lolo. O óleo não deixa eu é, ficar não. atrás dele, o boneco não, do jogo. É. Aqui, ó. <risos> ele não deixa ficar <risos> atrás dele, ó. Ele não... ele não quer que eu fique atrás dele, galera. bem encaixado, bem encaixado. <risos> ele, ele... Só as conchinhas no óleo. <risos> o óleo Ollie... não queria. Ficou <risos> em cima da pedra. Aí, ó, não, tá atrás do olho, ó. Ó, Opa! Olha <risos> como ele sai, ó. <risos> que absurdo! Cadê você... banana pra dar uma cutucada nele? Aí, é. tocando bomba. Oh, banana nos é nosso Pokémon, aqui. tá? a pra dar uma cutucada no Oli? Tá ali o pontinho verde. Ah, tá. Vai cá. Tô indo, olha Ai, ó Ah, ele mãe, ele que mandou eu fazer isso é. Toma, por ter me feito fazer isso <risos> Meu Deus, agora eu fiquei no mapa <risos> <risos> O Oli mandou ela dar tiro na Gazena O que eu tô fazendo? Que... Ele é Ele ali é <risos> que isso, Wally? É tá fazendo batuque <risos> na galinha? O <morta? risos> que, que ele tá fazendo é na galinha morta, hein? É? Eu não quer nem saber! Oi, tá fazendo batuque com que a galinha morta? É. Eu fiz uma proposta. Já pensaram num reality show em que os inscritos pudessem morar no mês de janeiro até o final da até, até o final? Na casa da Gabi do Lolozinho Vamos fazer o reality? Vamos quebrar o YouTube Nesse hit <risos> <risos> Eliminação a cada três dias <risos> Sério Meu medo, muito medo Eu teria que, nossa, sei lá <risos> Não! Eu teria que nem sei, hein? Nem tem a um... cara, <risos> pra... Pra possibilidade. que ter um spray de pimenta aqui comigo. Falou <risos> Asnera, toma spray de pimenta. Porque assim, né? Verme merece Democracia. spray de pimenta. Então, falou, Asner... <risos> falou de Game of Thrones, falou mal de Game of Thrones, spray de pimenta. Falou é, mal de... de The Walking Dead, spray de pimenta. E assim vai. É, assim vai. E a boa tá todo mundo no armário. E o óleo disse... O Denene iria ficar arrelando em todo mundo! Nossa! <risos> Olha o papo! Ele ia relar em todo mundo com um bumbum. É. É. É. Que absurdo! Nem, ele não tá nem, nem aí pra se defender. Ele não tava nem na live, Nene. Né? O ia sentar no colo do Wallace e sairia na eliminação. Caraca, o Jazzy disse: Eu votaria no Daniel pra ir pra China. E o Jazzy disse: É melhor o Denise sair, né? Medo de ser abusado. Nossa, o Denise, <risos> né? se ele chegasse na live, a Nene eu ia tomar... Meu Deus, tomar um susto. Uh, o Jazzy disse: O ia matar o Lugo Nossa, como o Nene foi Olha sentado nessa live. É verdade, já pensou acordar com? <risos> Ah, olha a fantasia! O Mane ainda tava na live, ele nem ouviu nada disso. Aí o Wally escreveu algo que eu não posso ler. E o é. Edinho botou, ofendendo sentando na gente. O, o Luiz botou, vou rasgar o teu bumbum, o Wally. <risos> Meu Deus! Que papo Luiz, é esse? O que o Luiz quis dizer que saiu? olha. mole? Mole! Eu até acordo. como você acho melhor, não? Luiz, com que ferramenta, Luiz? Que vai acontecer isso aí? É tudo A live tá sempre numa boa e vai por, uns, por um caminho sempre muito sinistro. Meu vai Deus pra um papo Deus. muito louco. Caminhos tortuosos. Nossa, é, que papo esse O José tá indo rasgar é fogo, hein? Como, galera? Como? Eu tentei imaginar a cena, mas minha mente foi pra um caminho. Aí, eu o Wallace tava chamando um o Luiz de cangaceiro. Nossa, olha o papo. tô <risos> com o facão, né? Lógico, não com o Lugo Logo. E Luizana responde. Caraca, gato. É muito bom, é muito nossa, bom fazer é muito live engraçado, com vocês. Né? É muito bom Eu é. só queria dizer assim, ó Que eu sou uma pessoa feliz por ter vocês na nossa vida <risos> E por conseguir passar esses momentos de live com vocês Nossa, a gente Sério. se diverte demais, galera Os, O papo fazer vezes fica meio louco Mas nossa. é muito divertido fazer live, galera Jazz, valeu demais por essa valeu. compilação aí, tá muito engraçado, viu? Quem não conhece o canal do Jazz, confere aí Indie Scale, no link que tá aqui na descrição, galera. Valeu aí quem conferiu esses melhores momentos que o Jazz preparou aqui com a gente. E venham pras lives, hein? Venham pras lives, ó, sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite, viu? Galera, valeu aí e até a próxima!